Copa América é tradição em unir a nação com a mesma camisa em frente à TV. É tradição em grandes rivalidades. Domingo a partir das 5 e meia. Você conta com um super pré-jogo. O aquecimento das equipes no gramado. E todas as informações dos nossos repórteres. E às seis da tarde, o pontapé para... Brasil e Venezuela, é a abertura da Copa América 2021, que você só vê aqui, no SBT. Oferecimento, Betfair.net, todo resultado é possível. E Yavan, há 35 anos, uma loja de outro mundo.